E aí galera, vocês vão ouvir alguns barulhos, então, porque hoje o vizinho de cima tá, tá, Mas seguinte, hoje é o quarto dia de pós-pile, né? E o resultado da pele é isso. Hoje eu tive que fazer, hoje é dia de fazer a esfoliação. Então, já fiz a esfoliação, né? Pela manhã. Passei o... A, a máscara de vitamina C. Então, pois tá um pouco avermelhado. Aproveitei também então, passei a máscara de argila verde, né? O clima tá muito quente, tá muito oleoso. É, depois eu passei a vitamina C E o protetor, foi basicamente isso Nossa, só fica trocando de luz E alguém tá cantando Mas enfim, aí, se você direitinho aqui, ó Bem vermelho Aqui, já A pele nova, né? Bem novinha Cuidando dela, passando no protetor solar Pra ela ir Pigmentando aos poucos Aqui em cima, alguns pontos Continuam vermelhos ainda Né? E aqui do lado espontâneo continuou vermelho, ainda não escamou, né? assim como esse daqui, que estão doloridos ainda. É, então, que vai demorar um pouco mais para descamar. Mas o, o tempo de reparação de pele é 3 meses, né? A gente vai o acompanhamento essa semana e ver como fica. Depois, é, caso haja alguma escamação, semana que vem a gente faz o acompanhamento de novo. Se não, daqui a um mês a gente se vê, para ver como é que tá. E depois com dois meses e três meses, pra gente ver a diferença, tá? Mas, assim, já posso, já posso dizer que pelo menos uma parte da... Aqui ainda tá vermelho, né? Mas aquela queimadura que eu tinha, uma parte já saiu com essa pele aqui nova. É... A questão aqui do bigode chinês, ele tá bem mais leve. Assim, bem mais leve mesmo. E olha que ele tá vermelho, viu? mas assim, ó. Tá bem mais leve aqui as manchas estão um pouco mais claras assim. aqui ainda não dá para ver porque enegreceu né Tá morrendo pele então não dá para ver ainda aqui assim é... o que eu a questão da cicatriz aqui deu uma leve melhorada tá ela era bem funda vai estar tá pouco menos funda mas ainda tá funda aqui nesses pontos né que estava que escamou aí está vermelho então ainda não tem uma... Mas assim, já vi que cicatrizes... Uma cicatriz que eu tenho por aqui Já tá um pouco melhor Mas vamos aguardar, né? para ver quando é, a pele estiver normal Quando parar ali a para é vermelha Tá? Então basicamente é isso Quarto dia pele, tô Quase com a pele branca Tanto frutô solar Lembrando sempre, frutô solar Essencial, tá bom? Então a gente se vê no próximo E a vizinha, enquanto a vizinha canta Se ela estiver tá cantando, no próximo a gente se vê cantando também Tchau!